If I go with you, if I with you... Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendimentos Digital. Galera, eu quero poder agradecer em primeiro lugar, tá bom, a Deus, muito obrigado, meu Deus. E eu quero poder agradecer você, tá, que tá aqui me acompanhando, que tá se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário. Muitas das vezes você também deixa que você compartilha meu vídeo, ok? Dá o seu like, que é muito importante. Cara, isso pra mim é, é muito gratificante. Isso me motiva mais, também me faz postar um vídeo que eu tô entregando pra vocês aqui, tá? A minha ideia não era de poder entregar um conteúdo por dia. Mas eu tô entregando aqui no canal com você um conteúdo por dia, tá? Pra você poder filtrar bem, pra você estar tá acompanhando aqui todos os processos que qual eu tô entregando aqui de conteúdos pra vocês, beleza? Muito obrigado vocês de tá aqui, ó. Muito obrigado, de verdade, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Por acreditar, por estar tá me realizando esse, esse meu sonho de tá, me tornar youtube e assim poder crescer bastante tá atingir todo o mundo tá meus conteúdos beleza muito obrigado por tudo e dito isso aqui eu quero poder trazer para vocês aqui um conteúdo que é a qual eu faço pesquisa tá bom aqui no google certo que é a qual as pessoas estão buscando bastante gente Eu transformo Tá? Essas, essas pesquisas que, que vocês fazem Outras pessoas fazem, que o mundo fazem Eu transformo em um videozinho como esse Em um conteúdo, né? Mais explicativo, mais bem claro Certo? Então como é que as pessoas buscam bastante Por esse tema aqui, ó 5 dicas de como ganhar dinheiro na Hotmart Certo? Então, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês então vou dar para vocês aqui cinco dicas importantes que vai realmente é, te ajudar muito tá bom para quem quer começar aqui né é utilizar a plataforma hotmart inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal eu vou te passar aqui para você aqui no card em algum ponto dessa tela para você tá verificando aqui tá tem um eu um, tenho uma série de vídeos tá, ok eu tenho uma série de vídeos ok que é o qual vai ensinar vocês a fazer o cadastro você poder entender mais sobre alguns problemas que é, sempre acontecem certo como você entrar para ter acesso aos produtos vai sair um vídeo super interessante vou deixar passando aqui Finalzinho desse vídeo, tá bom. No finalzinho, então assista esse conteúdo que até o final para você não perder, para você acompanhar todo o conceito aqui que eu estou fazendo para vocês aqui sobre as cinco dicas que vai ser muito agregável, tá bom. Para você tá tendo esse conhecimento tá? e essa experiência e assim você entendeu o conceito melhor, tá bom. Sobre o tema, ok. Então, isso é bem importante eu tô aqui com meu computador, aqui tá bom. Não incomode vocês quando eu olho aqui para a tela aqui que realmente tem o um conteúdo inteiro, né? Tem um tacto que realmente eu pego e transformo aqui em vídeo, e passo para vocês aqui no canal tá bom beleza então bora para o nosso conteúdo aqui que eu vou entregar para você aqui agora mais massivo beleza bora então vamos para nossas cinco dicas ok muitas pessoas buscam, né por esse tema de como ganhar dinheiro com a então vou dar para você aqui cinco dicas que vai ser muito importante para você tá tendo essa experiência esse conhecimento tá e você saber como fazer tem esse conhecimento tá bom porque conhecimento nunca é demais e ninguém te toma então vai ser muito importante você saber dessas cinco dicas beleza a dica de número um tá muito importante se você quer criar um projeto na internet quer saber como utilizar essas plataformas cara o primeiro passo é é você poder estudar o marketing digital você ter todo o conhecimento sobre o marketing que nada adianta você pegar como eu já vejo muita gente entra numa plataforma lá qualquer uma delas tá seja monetizou, Hotmart, seja edu ok e vai lá e entra lá, não sabe não sabe não sabe nem o que tá fazendo Ok? Você feriu um produto, né? Você saber de nada, você saber de todos os conceitos do, do marketing. Segunda. Então, é, você afiliou um o produto, pronto. E aí, como é que faz agora, né? Tem que ter um marketing, tem que ter um conhecimento ali por detrás. Por, porque por detrás de todo um produto tem um processo. São estratégias que são é, outras coisas, que fatores que envolvem tá bom, o teu projeto. Então, pense, é quando você se posicionar para você... É, criar um negócio online, cara, não é necessariamente você criar conteúdo, não é necessariamente você ter um produto próprio, não é necessariamente você aparecer, tá? não é necessário, você só precisa fazer o certo, ok? É de você poder entender os conceitos do marketing, você estudar o marketing digital, tá? A primeira dica que eu dou para vocês, estude o marketing para você começar... Ok, a filtrar em uma plataforma e assim você começar a trabalhar de formas estratégicas para coletar os seus primeiros resultados na internet. E a dica de número 2, cara, escolha uma área para você atuar. Ok, o mercado ele é gigantesco, é amplo, é muito gigantesco, enorme infinitamente. Ok, escolha um mercado okay, o qual você queira atingir. Tá, ah, eu gosto de poder é, fazer comida, então, cara, vai nesse mercado. Ah, eu gosto de poder ensinar alguém a fazer algo, cara, então segue esse seu mercado, escolha esse mercado para você atuar, certo? Seja mais bem específico, quanto mais você ser específico, melhor vai ser, ok? Não queira aí fazer como todo mundo faz, queria abraçar o mundo, porque quem abraça o mundo, não abraça ninguém, não faz nada, e não acontece nada. Então seja bem específico, seja claro, tá? Vai bem, dire vai bem direto ao ponto, para que aí você possa estar tá tendo resultados, tá bom? Ao longo do processo da tua jornada, beleza? E dica de número 3 tenha um curso na Hotmart ok você pode ter não necessariamente você tem um curso ali em si mas se você puder tá se for uma uma pessoa mais solta mais sabe mais dinâmica ou didática ou você pode também pegar um produto tá é como por exemplo um PLR tá você pode também se filtrar com algum outro expert pode criar também um projeto que okay? cria um curso beleza e hospede ele na Hotmart isso é muito importante você tem o seu próprio produto tá então é se você quiser também começar como afiliado tem também essa probabilidade porque okay, de você começar você escolher um produto ali tá em uma das plataformas eu recomendo que você pegue um produto na hotmart e se afiliar esse produto ok e comece o seu negócio ok se você for criar um produto próprio como eu mencionei aqui tá você não é, não é necessariamente você criar um curso mas cria um, um e-book pode ser um e-book pode ser uma aula como eu te falei pode ser uma uma mentoria ao vivo tá pode ser um grupo de whatsapp pode ser um grupo no, no próprio telegram então você pode ter eles fórmulas para você criar um produto tá bom mas que você tem um produto próprio seria mais interessante para você começar o seu negócio beleza e dica de número 4 que você tem um site tá tem um site próprio ok para você hospedar ele coloca ele ali na hotmart ok para você ligar ok o link os links nos links alternativos de checkout esses assim, outros links também que você vai estar gerando, tá? dentro da própria plataforma, na tua página. Então tem um site específico, então, tem um site próprio, para você poder divulgar, né? mostrar a sua, a sua página, para as pessoas que tem um poder de compra, o interesse e o desejo de poder comprar o seu produto. Então, faça credibilidade, faça da forma correta, ok? Crie uma estrutura profissional, que a qual realmente é, as pessoas têm aquela tracete, aquele aquele desejo tá que ela seja fascinante que ela seja dominada pelo seu produto então quanto mais você quer seu produto ali né atraente com a estrutura ali bem, bem organizada conectando é dando ali autoridade as pessoas vão se sentir confiantes então vão comprar de você tá através dessa tua estrutura dessa tua página então muito importante você ter uma estrutura própria você tem um site para você vender tá o que você tá ofertando ali que você tá oferecendo para as pessoas Opa, para galera! Antes de dar para você aqui a quinta e última dica, eu quero falar para vocês do meu treinamento de tráfego para afiliado. Se você já fez de tudo e já tentou de várias formas, comprou vários treinamentos de gurus, tá? Que é o qual você pagou caro, então você não teve nenhum resultado. Cara, tem o meu treinamento de tráfego para afiliado, ok? Com apenas seis reais, você consegue investir. Tá? um conjunto ali específico, ok? Que eu ensino detalhadamente no, no meu método de tráfego para afiliado. Se você quiser conhecer o meu treinamento de verdade, que okay? passo a passo ali, todo desenhado estrategicamente, tá bom? Todo em prática, sem enrolação, bem direto ao ponto, tá bom? São 10 aulas com mais três bônus para vocês. Para você tá aplicando, tá tendo resultados, tá bom? Através dos seus anúncios online. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que tá ali dentro cara não tem como você não fazer a sua primeira venda a sua segunda e a terceira venda com o método validado que é o qual eu vendo hoje tá bom meus infoprodutos Ok então galera vamos para nossa aí última e quinta dica e a nossa última e quinta dica que é o mais importante de todas é de você poder postar tá nas redes sociais como que eu vou postar cara de forma estratégica e profissional Ok se você tem um Instagram se você tem um Facebook tem o um WhatsApp você tem uma estrutura ali conectada Vai ficar muito mais fácil de você poder estar tá ofertando, de, de você poder divulgar o teu produto. Para pessoas que têm um real interesse e poder de compra o que você está ali ofertando. Okay? Pode ter certeza disso. Que tem muita gente que tem interesse pelo teu conteúdo. Se você é dessas pessoas que tem medo de poder postar o que você tem, tá, cara, você não sabe... Né, o quanto que você está deixando de dinheiro na mão, que tem muita gente que pagaria muito, muito caro pelo teu conhecimento, né, pelo algo um que você está ensinando, que você está ofertando através da sua página que você criou tá que você tem do seu produto ou serviço então é muito importante esses pontos você poder divulgar o que você tem o okay? que divulgar sua empresa divulgar sua página tá divulgar o seu negócio nas redes sociais mas divulgue mas divulgue sim de forma estratégica alinhada e bem profissional não faça aí como os amadores tá? o mercado está ficando mais sofisticado o mercado aí tá entendendo cada vez mais, então vai eliminar muito amadores agora em 2023, pode ter certeza, tá bom? O Facebook já falou isso, certo? Então, de fato, é, se atente enquanto é isso, ok? Divulgue sim o que você tem, ok? O seu projeto, o seu, o seu serviço, tá? E o seu produto nas redes sociais, mas mostre mesmo para as pessoas que têm um poder e o interesse de compra. Então, você tem que alinhar isso aqui de forma estratégica, seja na parte dos anúncios ou na forma orgânica. Então... Qualquer que um dos dois vai te gerar resultado, mas lembrando que o tráfego pago ele é mais rápido, ele é mais preciso, vai te gerar mais resultados, tá bom? A curto prazo. E o orgânico é daquela forma, você tem que plantar, plantar, plantar para depois no futuro você colher, certo? Então tem esses conceitos aqui, mas os dois tudo funcionam, tá bom? E sempre vai funcionar. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que foi muito importante, tá bom que eu fiz para vocês, de coração. Tá? Se você já gostou aqui, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário o seu like, vai ser muito importante que não se esquece de poder se inscrever no meu canal. Se você é novo, que pulou aqui de paraquedas, cara, se inscreve no canal, tá bom? Vai ser muito importante. Né? Deixa aqui o seu like aqui, o seu comentário também que vai me ajudar bastante. Se você que é meu inscrito, cara, já deixa aqui ó, o um comentário aqui embaixo, dá o seu like Tá? E compartilha o vídeo também com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muita gente. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. Até o um próximo conteúdo.